Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, minha guerreira, meu guerreiro. Vamos tirar essa barriguinha? Eu sei que você já fez todo tipo de treinamento e não está conseguindo resolver. Vem comigo, vem comigo que a gente vai começar a tirar isso daí. Vamos fazer o seguinte. Vamos manter perna esquerda à frente. Perna esquerda à frente, perna direita atrás. Assim, nessa forma aqui. Você vai posicionar ambos os braços à frente, estendidos. Não é flexionados estendidos. Você vai elevar o seu joelho e tocar a palma das mãos no joelho que foi elevado. Dessa forma. Vamos lá. Posicionou? Perna esquerda à frente, perna direita atrás, elevei os braços e... direito. Isso. Direito. Isso. Direito. Isso. Lado oposto. Vai colocar a perna esquerda atrás a direita à frente e sobe com a esquerda, esquerda, esquerda, esquerda. Esse é o um movimento mais fácil do que isso, impossível, passo a passo para você. Detalhe, se esse vídeo bater, 500 comentários eu irei selecionar 100 pessoas que irão ganhar uma ficha de treinamento na minha consultoria. Presentão de final de ano para todos vocês. Vamos ao que interessa, vamos fazer o treinamento então. Ó, Perna direita à frente. Perna esquerda atrás. Eleva o seu braço. Vamos fazer cinco repetições. Vem comigo. Viu? Um, dois, três, quatro, cinco. Mudou. Perna esquerda à frente, perna direita atrás. Mais cinco com a perna oposta. Vai! Três, dois, um. Comigo. Um, dois, três, quatro, cinco. Finalizamos mais um treinamento, ó, vai na descrição desse vídeo aí que tem o um grupo fechado de treinamento. Dá uma olhada lá, entra em contato comigo e até o nosso próximo encontro.